Sejam bem-vindos a essa série que vale vaga na grande final do CBLOL. A PEN Games está nos playoffs! Bem Games que vai para vitória! A equipe da PEN que vende oito vitórias na fase regular. Essa arrancada fenomenal é a característica que trouxe a PEN até aqui. Tá certo, cara? Tá aprovado o café ou não? O Demi tá no seu é do quarto ainda. Verdade já. O Demi. Olha ele bonitinho, vermelho. Demi. Dá um oi. Acho que a nossa preparação contra a Red foi muito boa E espero que a gente consiga most mostrar isso agora no jogo Por mais que, infelizmente, a gente não consiga ter colocado muitos torcedores por conta da distribuição Acho que vai estar geral bem presente lá E espero que seja um, um bom espetáculo Meu despertador Demon de acordar é uma incógnita, cara Ele tem que acordar, né? Que a gente tem que estar lá às 10, são 9h12 Acho que tá na hora já dele acordar, né? Tomar um banho aí, ó. Olha vamos tomar banho Preciso tomar um banho agora, fazer a barba, pra ficar bonito e cheiroso. Qual que eu vou? Preto ou preto? Preto <risos> É o meu jeito Ah, agora vamos vou conhecer a verdadeira fase dele Trigão falso, cara Tipo, ele só arruma o quarto Quando vai vir alguém aqui Aí é depois nova, ele fica metendo no lugar Mas é. o quarto dele fica a semana toda bagunçando Cara, cara a cama e eu vou dormir depois Porque eu vou arrumar Aí limpou o banheiro, arrumou a cama Só porque vocês viram aqui Mas eu não, pô, eu sou sincero Eu sou desse jeito aí que vocês estão vendo E é isso mano. Não, cara, não pode ser assim né? já, já expliquei, nem entende ele vai achar legal, e o povo que ele é porco, tá vendo? Não pode ser assim, eu aviso ele. Vocês são da família, eu não preciso esconder nada não. Deixa o desse jeito. Se vocês fossem estranhos, aí eu arrumaria. Mas como não sou Hoje sim eu tô completo, cara. Vou estar tá com o meu brinco. Sem brinco não dá, cara. Ih, vou acabar a luz. Acabou a luz. Acabou a luz, velho. Ai, cara, olha ah, aí. Não. Olha aí, que tristeza. Certeza que o Demis não pagou a conta. Demis, pagou a conta de luz? Cara, não sei agora. É. Tá vendo que eu tenho que aguentar? Agora eu tô em dúvida se eu paguei ou não. Eu paguei? Acho que eu paguei, não? Eu te mandei pra você pagar, agora a questão é, você pagou? Eu não tô... <risos> sei. Mas não deve ser. Vendo o boleto que eu te mandei, cara, o nome que tá... F***. Paguei. Peraí. Vamos embora. É bom que a gente mora pertinho, dá pra ir andando... Eu tentei, já tava só cochilar, aí eu parei. Então eu comecei a chorar! <risos> Esses dias o cara fica batendo palma meia hora na sala Nossa, eu vou ficar aqui até não chegar lá no estúdio Eu vou estar batendo palma lá no carro ainda Eu não vou falar nada eu vou deixar vocês se 10h10 10, cara. Que 10h10 10, 10, 10, 10, cara? 10h? Puta, tá, tá, 10 10, tá 10, num bagulho cara, 10h10. 10. 10. Saída 10h10. 10. 10. Que horas a gente o tá saindo aqui? 10h10? O primeiro tava chegado a 10h10. 10. Não, Jay. o primeiro tava. Boa, John Rey! Boa John Rey! Tava chegando a 10h10 cara. Dormiu de terno não chegou na hora. Tava chegando a 10h10 cara. Chegado a 10h10 aí ó. 10, e aí, Trigão? Dormiu de terno e não copou. a 10h10. Ah, sério. Não, mas... É, então Parabéns, Evão. Cheguei 10 minutos pra adiantar. Eu, Mas o Carioca não né? é 10 é oh, e 10, é 10 e 12 agora. É, chegou 12 Passou o tempo, até aqui. É, pô, 2 minutos. Eita, Levão, sai. O que você vai fazer? Um lugar. que Eu dizer. Eu Sim, as coisas aqui, ó. Aqui, tudo aqui ó, teclado, mouse, mousepad. tá pegando lá na frente já, hein? Tá focando? Cadê? Deixa eu ver Nossa, o fluxo. Não, mano, bagulho, tá o ferro já? Caralho! Os fãs já tão lá como? Esperando os homens. louco. Rapaziada, eu sou uma Beste. Meu nome é Adriele. Meu nome é Luiz, eu vim de Itapeva, Minas Gerais. Vim do Paraná para acompanhar a PEN, junto com a PEN Fecha aqui de fora. Eu vim do Rio de Janeiro, foram seis horas de viagem, fiquei horas na rodoviária. Mais ou menos duas horas e meia de viagem, porque PEN é isso, Pedro Adição. Vou bem, vamos! Melhor torcida do mundo. Tá com o Bruno tá comendo lá fora. Tá todo mundo é, é, é, empinando, viu? Os caras tão empinando, pai. a gente começar a fazer ficar a ficar nossa bem festa bem. lá. Bora. Bora. Bora! Nossa ideia do fanfest surgiu por conta de não ter tido ingresso disponível para toda a torcida e a gente sabe que a nossa torcida é a maior evoluindo no Twitter, a gente montou um grupo, começamos a organizar, tentamos contato com a PEN, o pessoal foi apoiando também e aí surgiu a ideia, vamos achar um lugar ali perto pra poder assistir o jogo, já que não daria pra assistir no estúdio, não teve ingresso pra todo mundo, vamos voltar pro estúdio, receber eles lá, fazer a festa da torcida e mostrar que realmente a PEN é a maior torcida do Brasil, é a melhor torcida do mundo. Não tem palavra, não tem palavra. Quero agradecer aí, ó, essa oportunidade da gente presenciar essa maravilhosa festa aí que tá acontecendo. Cara, emoção gigante estar aqui. Sou muito grato a Pay Game pelo grau feito com a gente. Me trouxe de lá de Salvador, Bahia, com tudo pago. A gente tá aqui. Na primeira final presencial depois da pandemia, isso para mim tipo, é o maior ato de amor que a organização fez por nós. Do Sul. É. É normal que eu ouço o seu som através do headset? Sim. Meu Deus do céu. Chegou o momento, meus amigos. É final de CBLOL anunciado no céu de Semana Drift. Tá... valendo! O João permanece de pé por um pouco tempo. Vai causando eliminado. Entrou de novo e aí, meu amigo, a brincadeira acabou. Sobrou o grave vai ter essa jogada. Eles não precisam de muito declarado. O jogo vai acabar. A FENGAME vem pra ganhar e tá lá! vez, tá valendo! Estão chegando na base, tem a onda de Minions, o Barão nem querem saber de inibidor de rota inferior, é o Nexus! É pra acabar com o jogo, o ator de Nexus já cai, a segunda vai logo na sequência, Nexus disposto! E a Red vem pra ir! aí! Ah! E... Tá 0 a 0, é uma MD3 agora. O Carioca não para, não existe limites, não existe fronteiras, não existe nada. A PINGAME garante o E. Fazer alguma coisa, o torre de Nexus apanhando. O Nexus tá exposto, senhoras e senhores, mas o jogo não acabou ainda. Não tem tanto alcance para bater o time da Red. Eles vão tentando pressionar, vão tentando trazer tá, a o onda o... de o... Minions. Olha o Isaac, tá querendo marotar. Opa, o Isaac vai marotar, mas o ultimate do Gigo para passar. Vai tentar segurar agora o Greve e o Titã, mas viraram o... nele, deletar! Senhores, pode comemorar porque teremos o jogo 5! É hora do fim da série, é hora do título, então vem com a gente porque pela última vez da série, tá! Valendo! Primeiro a rota inferior, vão levar os inibidores. Tem também uma grande onda de Minions na rota do meio. Dá pra ir com tranquilidade. O Eiser voltou pra base, não tinha como levar. Lá a torre da T, T3 da rota do topo é pra Red fechar. É pra acabar com o jogo, o tricampeonato vem aí, Thor de Nexus exposta, a equipe da PEN tenta se segurar Ele tentou operar o milagre, mas esse milagre não vai chegar, a batilha vai a caça, a matilha IVA mais alto Nexus exposto, é tri, é tri, é tri, é tri A ah, Red é tri, campeão do CBLO So you lose today, that means not, it's not just y'all okay? You don't have to be sad like this. You should be very very proud, very proud. <laughs> it, it just wasn't our day. Because what you guys did this bit, and this is what, the reason I am sad is because I think you deserve. Every, each one of you deserve to win. But for some reason it didn't happen. We will win. Sorry, you kidding. How I cried out was I'm today. I do it, I do it. <laughs> <laughs>